Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar de um produto muito interessante. Você que sempre compra base, mas compra sem saber qual realmente é a sua cor, vai gostar muito dessa ideia. Eu encontrei esses dois produtos na minha última viagem, que eles são dois tipos de pigmento marrom e um pigmento branco. A função deles é fazer alteração de tom de base de maquiagem. Se chama My Perfect Color. Eu comprei na minha viagem que eu fui para Viena, se você não viu, por favor, clique aqui e conheça um pouquinho da viagem. O pigmento branco, ele é utilizado para as faixas de cores das bases brancas e o pigmento marrom é utilizado para as faixas de cores mais escuras. Para uma base, você tem a base, por exemplo, bege 1 e você quer transformar ela na bege 5. Por exemplo, você não vai conseguir fazer isso porque além do pigmento marrom para transformar na beige 5 há outros pigmentos, então o pigmento amarelo, o pigmento laranja para transformar, num, deixar mais escuro. Então eu vou mostrar para vocês o que, que eu achei desse produto e se eu acho que vale a pena ou não comprar. Então vamos para os problemas mais é, que sempre acontecem. Você comprou uma base escura e você quer deixar ela clara. Vou citar dois exemplos. Eu estou com uma base da Mary Kay, que é a Bronze 4 L19 aqui da Ruby Rose, da, da Mary Kay. E essa é a base da Ruby Rose, eu vou deixar assim para ela não escorrer. É, eu coloquei uma gotinha de cada uh, uma aqui abaixo para fazer demonstração de cor. Ah, então esse é o, o produto original. E agora a gente vai fazer o teste com o dosador. O dosador é assim, embalagem, né? Ele é de conta-gotas e vira meio bagunçadinho aqui em cima. Ó. Então, ele é um pouquinho bagunçadinho. A gente vai pingar uma gota dele aqui e uma gota dele aqui. Então, pela lógica, o marrom ajudaria a escurecer mais a cor, então com o um pincelzinho a gente vai fazer isso aqui esse aqui é o tom original da Mary Kay, que ele é mais alaranjado, ó, tá vendo? e ele ficou assim, mais amarronzado, agora esse aqui eu vou misturar então aí na câmera... Da Mary Kay, ele alterou e ficou bem mais escuro E esse aqui, ele quase não mudou a tonalidade Só ficou, não sei, não mudou, não senti que mudou muito Ele ficou só um pouquinho mais escuro Tá vendo que os, ambos dos tons eles são mais alaranjados? Testes dos marrons foram realizados Eu vou fazer os testes com os pigmentos brancos da mesma forma, ele fica nessa embalagem aqui Eu vou dar uma gotinha do branco na base marrom Ops! Caiu um pouquinho mais E aqui Esses do meio são os tons originais Esse é da Mary Kay E esse é da Ruby Rose L19 e Bronze 4 O da Mary Kay, ele aceitou muita alteração de cor Tá vendo que aqui a gente escureceu cor original e clareou então isso aqui ficou bem bacana já esse aqui se vocês podem ver a tonalidade ela ficou um pouquinho mais cinza tá vendo escureceu ok tom original e cinza então talvez isso em alguns algumas maquiagens elas podem ficar um pouco cinza agora a gente vai trabalhar com uma uma base mais clara lembrando que a gente aqui não estava falando sobre base marca e sim bases cor. com esse eu vou fazer um exemplo eu limpei a plaqueta para deixar aqui então a gente vai fazer um risco no meio com a base vamos clarear essa cor aqui então isso seria interessante clarear se você trabalha com por exemplo pessoas que moram muito no sul para mim que mora agora na Polônia seria interessante porque aí eu vou ter Uh, como maquiar outras pessoas de tons mais claros. É óbvio que você tem que espalhar melhor, você tem que fazer as misturas melhores, eu só tô dando um exemplo, talvez com mais quantidade de produto eu consiga fazer outra tonalidade de cor, mas aqui é só um exemplo de que uh, eu, como consumidor normal, né? estaria testando pela primeira vez para ver se ia funcionar. Tá a base original no centro aqui, tá clareada e aqui ela tá cinza. Então, ó, tá vendo? Vou deixar bem de pertinho para vocês verem: Mary Kay, Ruby Rose e L'Oreal. Lembrando, não estamos falando de marca e sim da tonalidade da base Se você que tem pele morena e deseja comprar esse produto Pra mim, eu super recomendaria pra você Porque você vai utilizar ambos dos dois pigmentos Tanto o marrom quanto o branco de uma forma mais ampla Por quê? Você pode, pra você, é, pra pele mais negras, é mais difícil encontrar tons de base. Então você pode escurecer pra chegar ao seu tom de base e escurecer um pouco mais pra você fazer um contorno, assim possivelmente e ainda você vai conseguir clarear, então pro tom é, pras pessoas de pele morena seria super válido ter os dois porque você vai conseguir clarear, escurecer e escurecer mais um pouquinho para fazer iluminação, base normal e o contorno tá, então pra pele morena eu acho o máximo pra você que é de pele clara e você não acha nenhuma base do seu tom de base por exemplo, você mora no Rio Grande do Sul e a sua pele é super branca eu recomendaria o pigmento branco com certeza, porque aí você vai conseguir chegar ao seu tom de base, ou pelo menos próximo. Eu recomendo o produto, mas se você pensa em escurecer uma base porque você comprou uma base muito clara, eu já não recomendaria. Porque não funciona. Talvez eu tivesse que pôr mais cor, por exemplo, mais outros pigmentos, laranja, amarelo e mais pigmentos escuros para escurecer. Mas eu não sei como fazer isso, realmente não tenho ideia de como é feito. Possivelmente sim, se vocês procurarem na internet como fazer uma base da Dior, vocês vão encontrar... É, quando a pessoa coloca o pigmento assim, daquela fórmula da Dior, que eles tiram uma foto do seu rosto, colocam numa máquina este aquilo ali ele faz uma mistura de várias cores, então possivelmente pode ser isso. Sempre tem que ter um tom de base, né, o tom da base normal, pra formular, mas tem que ter outros pigmentos pra fazer o tom ideal. Então, basicamente é isso. Me diga se você já é, é, testou, eu já vi outra marca que tem um produto Então, eu não me lembro agora, eu acho que a The, uh, The boy Shop tem esse produto Se você tiver interesse... Tenta testar, ou tenta ir numa loja pra fazer alguns testes, porque eu acho que a The Body Shop tem uma linha de maquiagem também. E esse aqui eu comprei na Primark, talvez não esteja disponível, porque eles alteram bastante os produtos. Eu paguei 5 euros, que daria mais ou menos uns 25 reais. Então, assim, no meu caso, que é maquiador, eu vou manter esses dois produtos. Porque, né, eles são pequenos, eles podem ser de grande valia com relação à alteração ou quando eu não tiver uma base para testar numa cliente, então eu vou guardá-los. Mas, e como eu te disse, se você tem pele muito clara, o branco vai ser pra você perfeitamente. Se você tem pele mais escura, o, o marrom vai te ajudar a fazer essas transições e alterações de... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem saber nos comentários abaixo. Eu vou colocar as fotos do produto lá no blog. Então, acesse www.blogdoemerson.com E antes de sair, não se esqueça de dar aquele curtir bacaninha aqui, porque ajuda a divulgar os canais para, outros, para outras pessoinhas. Fiquem bem. Um beijão. Tchau!